Bom dia, querido Ser de Luz! Que felicidade ter você aqui no canal Ascensão com Leveza e Alegria, conectando com o Mestre Sananda. Hoje é o nosso 19º dia do ciclo de meditações de 21 dias. Sou a Marcia Uni. Visualize o Mestre Sananda à sua frente. Ele te abençoa e começa a irradiar luz a você. Perceba que de suas mãos saem luz vermelha em direção aos seus rins, bexiga e medula, te estimulando e vitalizando. Agora veja que das mãos saem luz laranja, que está sendo direcionada para a região dos seus órgãos sexuais, revitalizando, estimulando e trazendo a sensação de alegria. Veja que das mãos do mestre Sananda, Saem luz amarela, irradiando seu sistema digestivo, estimulando a atividade mental, promovendo a criatividade e o raciocínio. Perceba que saem luz verde. De suas mãos e está sendo direcionada para o seu coração, pulmões, fígado e sistema circulatório, equilibrando as energias, trazendo uma sensação de bem-estar e harmonia. Agora veja que saem luz azul. Em direção à sua garganta e pulmões, trazendo relaxamento e estimulando a clareza mental. Perceba agora que das suas mãos saem luz na cor índigo em direção ao seu sistema nervoso estimulando a criatividade. E por fim, está sendo enviada luz violetas para a região do cérebro, provocando a sensação de liberdade e estimulando a autoestima. Tenha um dia de muita paz, harmonia e alegrias. Namastê.